Hoje o vídeo é sobre boas práticas no WhatsApp Business, para você atender e vender melhor. Então não sai desse vídeo porque eu vou dar 10 dicas essenciais para você começar a usar agora. Então vem comigo! Olá você! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom, não é segredo para ninguém que o WhatsApp Business é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. Para você ter uma ideia, ativos aqui no Brasil tem 120 milhões. Eu tô falando sério, 120 milhões. Imagina essa quantidade de gente só usando o WhatsApp. Ele se tornou uma ferramenta essencial na vida dos lojistas virtuais. Não só na hora de atender e vender, mas também o pós-venda. De acordo com o levantamento exclusivo da loja integrada, que é um e-commerce, Cerca de 75% dos pequenos e médios lojistas usam o aplicativo WhatsApp Lógico como canal direto de vendas, com seus clientes, além da loja virtual. Além disso, quase 68% dos lojistas da loja integrada afirmam que usam o WhatsApp como principal ferramenta de atendimento ao cliente, seguido pelo Instagram com 15% e na lanterninha o e-mail com 5,6%. Mas muitas dúvidas assolam a cabeça desses pequenos e médios empreendedores. Mas uma dessas perguntas que a gente recorrentemente escuta é como atender e vender bem pelo WhatsApp Business. Hum? Sempre é útil pensar em estratégias e seguir algumas boas práticas para garantir um atendimento eficiente e agradável. Definir os propósitos da comunicação. Qual o objetivo do atendimento? Quais metas deles derivam? Então você tem que parar para pensar nisso e fazer esse seu planejamento. Outra coisa super importante é você pensar como é que é o passo a passo que você quer que seu cliente faça quando ele entrar em contato com você via WhatsApp. Tudo bem que não é só o WhatsApp, mas como a gente está aqui falando do WhatsApp, quais são os passos que você gostaria que ele fizesse quando entrasse em contato com você pelo WhatsApp? Faça esse exercício. E ainda, como atrair um prospect, um lead ou um novo cliente, como você achar melhor nomear, e levar suas informações para a sua base de dados, ou seja, para outros contatos agora que o vídeo vai começar eu tive que fazer essa introdução pra gente se sintonizar, é importante você saber pra você fazer o seu planejamento, pra gente mergulhar de cabeça agora nas boas práticas então vem comigo, vamos lá para a primeira boa prática a primeira é, atenção no atendimento focado não adianta querer atender o whatsapp, quer dizer, aqui né, eu sou falar com outro, mandar e-mail enquanto você tá atendendo, não o cliente espera receber a atenção devida, então seja a amigável, equilibrado e profissional. Mas não precisa ser um robô, você tem que fazer uma coisa. A experiência do, do seu cliente com o seu atendimento ser é agradável. Procure responder todas as suas mensagens e dúvidas. Se possível, atenda no máximo em até duas horas. Tô considerando aqui que se você for pós-horário do expediente, nos primeiros horários do dia seguinte você responde. Agora, se caso for um problema grave que vá gerar uma crise, como o produto que não foi Alguma avaria muito grave com aquele produto, então cuidado, pode ser uma crise que você vai ter que atender e essas você tem que atender no máximo em 40 minutos. 40 minutos, o que é ideal? Atendeu quanto antes, 40 minutos é estourando. Quanto mais cedo chegar a resposta, mais o cliente vai perceber que você está dando atenção devida. Se você tem uma equipe de vendas atendimento, mantenha atualizada com frequentes reuniões e treinamentos. Essa esta colaboração vai ajudar muito a melhorar o seu atendimento. A segunda, garanta que seu perfil empresarial do WhatsApp Business esteja completo. Vai aparecer aqui na tela. Você tem que estar com a descrição, endereço, horário de atendimento, e-mail, telefone para contato, website, não sei se falei website, mas website, enfim, tem que estar o mais completo possível. Essas informações são super úteis para os seus clientes na hora que ele entrar em contato com você pelo WhatsApp Business. Terceiro, use todos os cursos que o WhatsApp Business te oferece. A gente fez, acho que há um tempinho atrás, uma ou duas semanas atrás, um post mostrando o que a ferramenta do WhatsApp Business oferece para você. Um exemplo do que ele pode proporcionar. Você tem um catálogo ou um cardápio, pode ser que você não saiba, mas no WhatsApp Business você pode criar um catálogo ou um cardápio usando ele como ferramenta. Não é incrível? Se você ainda não usa, faz isso o quanto antes. Você pode usar tanto para produto quanto para serviço. E eu vou te falar uma coisa É super intuitivo, então é super fácil Ele te guia fácil, fácil lá O quarto, faça um planejamento De quais tipos de conteúdo você vai enviar Para seus clientes E principalmente qual a sua peridiosidade. Bom, como eu já falei Você vai fazer pelo WhatsApp Business O atendimento, a venda propriamente dita E também a pós-venda Além disso, você vai fazer um atendimento ativo Mas principalmente, entenda qual a dor Ou seja, qual o problema que o seu cliente Quer resolver utilizando o seu produto o serviço. Analise também qual etapa da jornada que ele está. Ele está descobrindo? Ele está considerando comprar de você ou ele já quer converter, já quer comprar? Se esse lead, se esse seu futuro cliente descobriu a sua empresa agora, quer conhecer mais sobre seus produtos ou serviços, forneça essas informações para contemplar essa etapa. Se outro futuro cliente ou lead entra em contato com você e quer saber sobre a questão de entrega na cidade dele, em quanto tempo receberá, informações mais Próximas à consideração ou conversão, para esse cliente, futuro cliente ou prospect, você vai enviar outro tipo de conteúdo. Você entende que cada um tá numa etapa da jornada diferente, então não adianta nada você mandar o mesmo conteúdo. Só se for um conteúdo educativo e pode ser enviado para os dois. Você tem que analisar. E principalmente, você, você tem que planejar toda essa etapa de conteúdos para enviar para cliente além do atendimento. E também é uma coisa importante: você não pode esquecer qual que é o horário mais adequado para envio desses conteúdos para os seus leads. Sim, tem um horário adequado sim. Você não vai mandar uma proposta de trabalho ou algum vídeo educativo sobre uma coisa bem extensa perto do horário de fim de expediente numa sexta-feira à noite. Ninguém vai ver. Então, preste bem atenção quais são os dias mais propícios e horários para você enviar esses conteúdos para o seu cliente. Lembre-se fomente o diálogo e crie relacionamentos. Você não pode simplesmente sair só vendendo, vendendo, vendendo. Para de ser o chato. Você tem que pegar, informar e educar o seu cliente. Por isso, ofereça um conteúdo de valor. O 5. Linguagem adequada ao seu público. O mensageiro faz parte da rotina de todos, por isso não é necessário e nem recomendado usar uma linguagem rígida. Para de fato construir um relacionamento com quem está do outro lado, você deve usar a linguagem adequada ao seu segmento e assuntos correlacionados ao que você oferece. A sexta, que também é super importante Certifique-se que você tem a permissão Desse lead, desse prospect desse novo cliente Qual a nomenclatura que você deseja usar É a mesma coisa Que você tem a permissão de enviar esses conteúdos para ele Através do WhatsApp Business Primeiro porque tem a lei geral de proteção de dados Eu não vou me aprofundar muito nela Mas se você não autorizar Infelizmente vai ser um lead frio, vai ser um lead ruim E vai ser desqualificado E aí não vai adiantar nada Então seja por meio de cadastro Cadastro um site preenchimento de formulário para recebimento de ofertas, enfim, o cliente tem que ter ciência de que você vai usar o WhatsApp para envio de informações. Assim você vai evitar que muitos deles cancelem o envio dessas informações. Ah, e nada de ficar comprando mailing de empresa sem garantia de que você pode usar esses dados. Muitas vezes esse mailing é desqualificado e aleatório, não atende o segmento ou objetivo que você planejou para enviar essas informações informações para essas pessoas a sétima tenha respostas prontas agilize e automatize sabe aquelas perguntas frequentes que você tem que responder toda santa vez pois é geralmente a gente usa isso como script tem alguns que já estão familiarizados com isso que eu tô falando não é não é pois é agora se você não tá familiarizado com isso é o okay. que é você já ter escrito todas as perguntas mais frequentes utilizadas muitas delas você também tem que transpor para o WhatsApp Business e para outros canais também agora se você não tem isso, isso ainda, arregaça as mangas e comece a fazer isso agora. Traga agilidade para o seu atendimento. Então você vai escrevê-las e utilizar nas respostas rápidas no WhatsApp Business. A gente já fez um vídeo a respeito disso. Dá uma olhadinha que você vai entender como é que funciona e fazer tranquilamente. Além de distribuir esse atendimento a quem compete, aproveita que você tá com a mão na massa e já configura as respostas de saudação e ausência também no WhatsApp Business. Assim seu cliente não fica no vácuo. O oitavo, use este número exclusivamente para atendimento ao cliente. Não fica usando o seu WhatsApp Business para vida pessoal, ele é só para esse tipo de atendimento. Esse é um problema muito recorrente nas pequenas empresas, a pessoa coloca tudo lá, mistura tudo, vira uma bagunça só e aí você acaba não priorizando o atendimento do seu cliente. Com imagem de, sei lá, da, do, da atividade da sua filha ou do seu filho, sobrinho que manda do foto, enfim, deu uma baderna, né? Tá, agora você vem e me fala, mas Marta, eu tenho só esse telefone para tudo, como é que eu faço? Se isso for o seu caso, querido ou querida, use as tags que o WhatsApp Business te proporciona, porque aí você sabe diferenciar pela tag se é cliente ou se é o tio pedindo dinheiro para você. Também nos vídeos anteriores eu também mostrei que você pode usar o mesmo número do WhatsApp Business em até quatro dispositivos, ou seja, você pode ficar com o celular enquanto o seu funcionário está com ele no computador ou o outro gerente está com ele no notebook e você também pode ter um fixo. A gente já falou a respeito, então dá um pulinho lá e veja. A nona, utilize lista de transmissão, não grupos, pelo amor de Deus. Os grupos reúnem em um determinado assunto possibilitando a troca de conteúdo entre as partes, justamente sobre o tema em questão. Aí você pergunta, mas como é que eu posso enviar uma mesma resposta ou a mesma pergunta, enfim o que você quer informar, para uma quantidade infinita, quer dizer, finita porque até 156, se não me engano você pode enviar a lista de transmissão, depois eu vou colocar aqui o número correto, então para enviar para várias pessoas essa mesma informação lista de transmissão, claro é bem fácil, a gente já mostrou no vídeo passado, qual que é a diferenciação primordial, nos grupos quando você vai mandar alguma coisa, alguma informação todo mundo vê tudo ao mesmo Tempo não tem uma coisa individualizada. Agora na lista de transmissão é como se você estivesse mandando essa informação para cada pessoa, então é individualizada. Compreendeu porque que é tão importante usar a lista de transmissão? A décima vai explodir a sua cabeça. <risos> divulgue o WhatsApp Business para todos os canais que você tem, se é TikTok, e-mail, YouTube, site, enfim, tudo. Você tem que falar para todo mundo que você tem esse canal também para atendimento. Onde quer que seu negócio e seus clientes estejam, tem que estar tá lá o número do WhatsApp que você faz o atendimento. Isso é uma tarefa obrigatória, não vai vacilar, hein? O WhatsApp Business, ele fornece um QR Code exclusivo para divulgação. Tem também outras redes sociais que você pode personalizar um botão para você, a pessoa entra em contato direto com você pelo WhatsApp, então não vacila, corre atrás disso que você vai ver que vai facilitar muito muitas pessoas entrando em contato com você. Eu falei que eram 10, né? Mas eu te enganei, são 11 dicas. Haha. <risos> a décima primeira dica é escute seu cliente o bom e velho feedback para aprimorar o seu atendimento isso é fundamental para o seu negócio vamos dar um exemplo aqui que você vai mandar uma lista de transmissão para quem adquiriu o seu produto ou serviço nesses últimos 12 meses pergunte como foi a experiência para esse cliente entre outros questionamentos mas calma não faça um monte de pergunta faça poucas porém claras e objetivas perguntas no primeiro momento você pode até se assustar com a opinião das pessoas, mas lembre-se, isso é um retrato, é uma fotografia como vai aperfeiçoar o seu negócio, ou para manter aquilo que está funcionando, ou para ajustar aquilo que é necessário então essas são as 11 boas práticas para você utilizar o WhatsApp Business em toda a sua plenitude Vou colocar na tela o QR Code do nosso WhatsApp, um contato direto com a gente. Você pode dar um oi pra gente e conversar um pouco conosco. Se também quiser tirar alguma dúvida, podemos te ajudar a construir estratégias sólidas para o crescimento do seu negócio. Então, um beijinho e tchau!